Olha aqui. É ¿Eh? uh. preciso ser Ai, cara, esse a árvore acerta todos os queses, inferno. Na ah. moral. Vai, Cena. Oh, é isso. De um lado, Yume, de outro lado, Cena. <risos> cara. Round two. fight! Pô, eu gostava mais da. tinha uma... A Cassiopeia tinha uma passiva antiga. Ela. Ela ia ganhando uns bônus dependendo da quantidade de gente que ela envenenava na partida. Era muito mais legal essa passiva. Eu gostava. Ela ia estacando conforme ela ia envenenando. Top na balada. E a volta ao cenário, cara. Volta ao cenário? Eu não sei se é meme ou vocês são muito iludidos quando vocês fazem essas perguntas. Porque tem um vídeo explicitamente. Falando. Nossa, inclusive eu tive um sonho tão legal essa noite. Tirando o sonho da onda gigante, eu tive vários sonhos essa noite. Eu sei que eu dormi bem, porque eu tive vários sonhos. Meu... De asa, eu só quero jogar mid. Desde ontem. Que difícil. Nenhum Atrox no meu time até agora foi bom, tá? Nenhum. Todos são extremamente caquéticos. Eu não sei o que acontece. Eu acho que eu tenho alguma zica que eu faço meus Atrox jogarem mal. A Mumu. Nossa, mas a Mumu pede uma Caitlyn, hein? Eu cuido do caso. Eu cuido do caso. Labris? Morgana? Nossa, acabou com a Mumu. Ela acabou com a Múmia. Até a menor pista pode solucionar o caso. Te peguei. Ou, oh, na real, Vamos até o fim com isso. E não me é bonita. A arma parece de brinquedo, né? Mas acho que é a ideia, né? Pelo hiperama. De repente, a ideia é essa. Que isso? Ih, vocês são loucos? É isso. Gostaram? Eita. Tem que dar uma skill do boneco pra tá, ah. ah. de novo. Ah. quando o Quezinho dava dano Vocês lembram quando dava dano? O Q da Caitlyn? Além do primeiro alvo? Eu lembro Eram bons tempos uma de comando Eu só quero sair daqui. Eu não quero levar nada aqui. O povo tá louco. Ah, morri. Tá louco. Ele anyway não queria ter ido. Ele não tá no mato. Meu Deus. Boa pra vocês. Gente, que loucura. O negócio eu fiquei sem mana ali pra fazer qualquer coisa. Já sabe como é que funciona, né? Deixa o seu like, ativa o sininho, se inscreve aí no canal e bom vídeo. Não importa a situação, uma doida, se da... Sempre... Meu Deus, uma. Como... Que isso? Ó, o Velatrox tá stompando. Acabou a zica. Potente a Vex tenho <risos> de tudo se equivoco destruiu Vamos em frente. Vou botar na VGS, vou. Não sei quais dias ainda. Na é verdade, dia 7 eu acho que eu tô. Que é a única data que eu tenho confirmada. A múmia! Que te cuidado com a armadilha. Uh. Adoro uma boa caçada. Uh. Como que ele não pisou naquela trap ali, o Kong? Não teria mudado nada, mas como que ele não pisou? Eu não sou de Eu trabalho Pode da múmia. Adoro <tose> <tose> Olha a treca camuflada ali no corpo de alguém Mentira Que loucura. O oh, guerreiros, hein? Não deram surrender. <risos> Poxa. Desde ontem, ou a Stomp ou... Ah, se bem que a primeira hoje foi ok.